Essa semana estou três vídeos sobre saúde, exercício, não, mentira, corrida, exercício, alimentação. Eu já fazer um sobre meditação. Eu já fiz um vídeo sobre meditação uma vez, vou colocar aqui o link dele, porque meditar também é importante, a arte também é importante. Mas vamos falar do corpo, meditação tem a ver com o corpo, medite, tá? Então tem um vídeo que eu fiz sobre correr, um vídeo que eu fiz sobre fazer exercício, uma afirmação polêmica... Sobre emagrecimento e comida. Você engorda quando você passa fome. Cara, não sou especialista, não sou nutricionista. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar a minha formação e a gestão do conhecimento. E experimento em mim mesmo as coisas também. Nota-se que eu estou gordo, né? Estou gordinho. Na verdade, eu sou mais gordo que pareço, porque eu, eu procuro ficar meio... Mas no fundo eu sou bem assim, né? Eu acho que se eu fosse mais relaxado, que barrigão assim... Mas, apesar disso, eu vou falar de comida e de engordar, e de emagrecer. Porque eu venho, eu venho testando várias coisas. Eu corro, meia hora, segunda, quarta, e sexta, e comecei agora a fazer nos dias intercalados, terça, quinta e sábado, exercício aeróbico, né aqueles exercícios de... Tem um vídeo aqui sobre isso. Eu notei, quando eu estava com 105, falei assim, vou radicalizar... Eu vou cortar toda a comida industrializada. Eu vou comer frutas, legumes, carnes, feijões, leguminosas. Só aquela comida que a gente devia comer, né? Alimento. E eu perdi 10 quilos em dois, um mês e pouco, dois meses. Depois aconteceu duas coisas. Um, que é difícil você manter uma dieta saudável, porque é difícil você achar comida saudável por aí. Você meio que tem que fazer sua comida sempre. E nem é sempre que eu consigo ter tempo de fazer minha comida, eu deveria. Porque o que é mais importante do que você ter saúde? É, se eu fizer minha comida todo dia e isso me der bastante de saúde, eu vou viver 10, 20, 30, 50, 150, 200, 300 anos mais. Além disso, eu resolvi também testar, né? Vamos ver outras formas de comer. Tem uma outra coisa que eu falei também num vídeo aqui, que você meio que se apega à sua forma. Se eu virar um Rony sarado, as pessoas vão achar que é outra pessoa, vão esperar uma outra personalidade... De certa forma, você mesmo, você mesma, se olha no espelho e acha que você vai ter que ter outra personalidade. Ou se você não acha isso, você tem receio de, do seu corpo ser parte da sua identidade. E não é um receio, de certa forma é. Mas, vou te falar a real, a sua personalidade vai mudar com o tempo. O seu corpo vai mudar com o tempo de qualquer forma. Então, já que vai mudar, por que você não controla um pouco essa mudança? Eu acho que o foco deve ser a saúde. Mas se o seu foco é ter um corpo magro, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é não passar fome. Qual é a minha hipótese? Que eu gostaria muito que alguém confirmasse. Então, digamos que você tenha que comer ABCD. Você come só ABC, nunca come D. O que, que o seu corpo faz? Ele armazena mais ABC para transformar A, B ou C em D. Então, o que acontece? Você vai ter uma dieta de restrição alimentar, o, aí seu corpo não vai ter todos os nutrientes. Ele vai emagrecer no primeiro momento porque ele está em choque. Ele, caraca, não tem comida suficiente para viver, aí ele emagrece, porque ele está morrendo. Quando ele para de morrer, ele entra no modo de emergência, né? Vamos lá, vamos armazenar, porque de vez em quando tem escassez de comida. Vamos armazenar energia, vamos armazenar comida, porque se vier de novo essa, essa fome toda... A gente está preparado. Inclusive, a nossa espécie tem esse momento crítico na sua evolução. Se não me engano, foi há uns 70 mil anos, 100 mil anos, que a gente quase se extinguiu. Sobraram 400 Homo sapiens, 800 Homo sapiens, uma coisa nessa ordem de grandeza. Os sobreviventes eram aqueles mais capazes de ficar gordos. Então, se você é uma pessoa que engorda com facilidade, você tem pelo menos esse conforto. Eu estou mais adaptado, estou mais adaptada para a sobrevivência do que você que não engorda. <risos> que não ajuda muito, não, né? Mas não é o jeito certo. Quanto mais fome você passa, quanto mais restrição alimentar você você sofre, mais você engorda. Então, esse vídeo, na verdade, é muito simples. Um, Se o seu corpo está bem alimentado, ele sabe que pode ficar ok. Se ele está sendo bem alimentado, anda numa na, na bolsa com uma maçã, né? anda na, na, na mochila com uma banana, uma fruta que você goste e não faça como eu, não fica fazendo experiência. Ah, eu já fui, já voltei de fazer experiência de mil e o caminho é simples. Todas as vezes que eu corto industrializados, e por que, que eu corto industrializado? Porque você não sabe o que, que é o industrializado. Ele pode ser entupido de sal, de açúcar e você nem nota. Ele vai te dar pilhas de abc e não vai te dar nunca o D. D não é vitamina D não, tá? É um D genérico aí, tá? Coma as coisas que caem de árvore, coma as coisas que crescem debaixo da terra, cenoura, batata, sei lá. Então coma, seja feliz. Se você se alimentar bem, você pode até comer uma pizza de vez em quando. Uma pizza, não estou falando uma pizza inteira, gigante, sozinho, sozinha não, tá? Uma fatia de pizza. É isso. Não passe fome. Coma direito, se alimente direito. E o resto vai se ajeitando. Não fique na paranoia, porque emagrecer demora. Então você vai comer certinho. No caso, eu emagreci 10 quilos em, em um mês, mas eu também pesava 30 quilos acima do meu peso. Então é muito fácil perder 10 quilos, quando você tem 30 quilos para perder, para escolher você. bem. Você olha para um lado, tem um quilo para ser perdido. Olha para o outro, tem mais 2 quilos para ser perdido. Se você está 4 quilos, 5 quilos acima do peso, eu vou logo te dizendo, você não está gordo, você não está gorda. Você está bem. Tá? 4 quilos acima do peso não é nada. De... Vamos parar com essa paranoia também, de, não, eu estou 300 gramas, mas uma gordurinha aqui tem 300 gramas aqui, tá? não, é demais, você está bem, tá? faça exercícios e corra, tem uns videozinhos aqui, que está tudo certo, não fique paranoico, não fique paranoica com essa coisa de emagrecimento não, seja feliz, espero que o vídeo seja útil para você, seja útil para alguém que você conheça, que você curta o vídeo, fique à vontade para comentar, etc, e tchau, tchau. Adoraria viver 360 anos e depois decidisse continuar vivendo. Pior que você perde o fio da meada todo. Né? Então... Muda a personalidade quando muda o corpo. <risos> Lembrei. Enfim, comi alimento. Tem um cachorro que não faz latir. Aí você pega, vai gravar no domingo, porque o domingo é um dos dias mais, mais silenciosos, não diria, é um dos dias mais... Menos barulhentos da semana. Aí tem um cachorro histérico que não pare da ti coitado. Eu faço com esse açúcar todo. Guarda aí, guarda na barriga, guarda na batata da perna, guarda aqui na peluca aqui embaixo do braço.